Olá, Zequias! Chegou a hora de falar da página que é uma das mais acessadas entre os TRTs de todo o país. E não é exagero não, viu? A página tem mais de 47 mil seguidores e fãs nos quatro cantos do país de todas as profissões. Também com umas ideias tão incríveis para falar da Justiça do Trabalho, tem mesmo que agradar, não é? Dá só uma olhada neste post aí que fala de mais uma temporada da série Stranger Things. Mas aí você me pergunta. Vê série, é ofício ou ócio? Com certeza não é ofício, então não dá pra faltar o trabalho para maratonar. Eu explico, se você faltar o trabalho sem justificativa, além de correr o risco de sofrer uma penalidade, ainda terá dois dias descontados do seu salário. Não vai receber o dia que faltou e nem o dia do repouso. Acho que ninguém quer ficar sem dois dias de salário, não é? Com mais de 200 reações, o post rendeu mais de 45 comentários. O Abner elogiou. Vocês são demais. Parabéns pela criatividade. Viu só que página mais querida? Incrível. E o que é incrível também é o que o supervisor de um banco fez com uma funcionária. As mulheres da instituição eram chamadas pelo chefe de virgens de prostíbulo porque choravam com o tom agressivo dele ao tentar obrigá-las a fazer a venda casada de produtos, prática expressamente ilegal. O assédio moral foi caracterizado pela segunda vara do trabalho de Várzea Grande, que condenou o banco ao pagamento de indenização à trabalhadora de 20 mil reais. Nós sempre lembramos o quanto é importante patrões e empregados saberem os seus direitos. E é claro, o melhor jeito é se conectando com a gente pelo Facebook do TRT de Mato Grosso e do Instagram. Assim todo mundo fica bem informado com a justiça do trabalho. É com você, Ezequias.